Tá? bota o calcanhar da mão no chão mesmo. Tá? Baixa a cabeça, dá só uma. Calcanhar da mão no chão mesmo. Tá? Baixa a cabeça, dá só uma balançadinha, uma pequena balançadinha, com o peso nas mãos e nos pés. as costas se abrem quando a gente inspira. Percebe o que acontece com a coluna nesse balanço. por colocar as mãos, o peso nas mãos. Empurra o chão, sobe os quadrinhos. Faço cinco a cabeça, bem pequenininho. Pés. Bem, apoiando mesmo com então, as mãos para é ombro trabalho baixo, não é mão cara tá? não é simples, não, é só ombro, é só ombro